Nós estamos começando o programa Verdade e Vida, o programa da Igreja Presbiteriana do Brasil e é um privilégio ter você conosco. Muito obrigado pela sua audiência, nossa gratidão às igrejas irmãs que têm nos apoiado Brasil afora. E este programa tem esse compromisso de levar a você semanalmente uma palavra de esperança. No programa de hoje nós vamos conversar sobre a singularidade do nosso glorioso Redentor. E vamos basear esta mensagem em João, capítulo 8, verso 58. Vamos ouvir a leitura deste texto. Respondeu-lhes Jesus, Em verdade, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu o sou. O apóstolo João escreveu o seu evangelho já no final do primeiro século. E ao escrever este evangelho todos os demais apóstolos já estavam mortos. Ao escrever este evangelho, os outros evangelhos, evangelhos sinóticos, já circulavam na igreja há mais de 20 anos. João escreve este evangelho porque o cristianismo estava sendo atacado de uma maneira frontal por uma nova ideia que estava surgindo, o gnosticismo, negando, peremptoriamente, a divindade de Jesus Cristo, nosso Senhor. A, a ideia e o pensamento grego do dualismo estava entrando na igreja. E os gregos pensavam que a matéria era essencialmente má. E nesse sentido... Jesus Cristo tendo um corpo físico, e ele tinha de fato, porque ele, o verbo se fez carne, eles imaginavam, ele não podia então ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Então começava-se aí no final do primeiro século a negar a divindade de Cristo. Então João escreve este evangelho para provar uma tese, que Jesus Cristo é verdadeiramente... Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. João usou dois recursos para provar a sua tese. Primeiro, ele é Deus porque faz as mesmas obras de Deus. E João, então, enumera neste evangelho sete milagres que Jesus realizou, porque se ele fazia as obras de Deus, então verdadeiramente ele era Deus. João, então, elenca o primeiro milagre aí no capítulo 2, quando ele transforma a água em vinho. No capítulo 4, ele cura o filho do oficial. No capítulo 5, ele cura um paralítico em Betesda. No capítulo 6, ele transforma, multiplica pães e peixes. Ainda no capítulo 6, ele anda sobre o mar. Em sexto lugar, no capítulo 9, ele cura um cego de nascença. E em sétimo lugar, no capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Essa é a tese que João levanta. Mas João vai provar que Jesus Cristo é Deus usando um outro recurso mostrando que Jesus tem os mesmos atributos de Deus: ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente, ele é o Criador. Ele é o doador da vida, ele é a verdadeira luz que vinda o mundo e ilumina todo o homem. Então João vai usar um recurso interessantíssimo. Ele vai em João 8,58, afirmar, antes que Abraão existisse, eu sou. Ora, Abraão havia vivido dois mil anos antes de Jesus. Ao afirmar que antes que Abraão existisse, eu sou, ele está afirmando a sua eternidade. E mais. Ele está reivindicando para si o verdadeiro nome de Deus, revelado a Moisés no Sinai. Eu sou o que sou, o Deus Javé, o Deus Javé, o Deus Jeová, o Deus auto existente, o Deus eterno, o Deus da aliança. E João vai então usar o mesmo recurso que usou para provar a divindade de Cristo, Tratando das suas obras, agora ele vai tratar dos seus atributos E João vai elencar sete declarações de Jesus Sete declarações de Jesus Eu sou, eu sou, eu sou A primeira declaração em João 6,35 Ele diz, eu sou o pão da vida Ele é o verdadeiro alimento para nossa alma Quem dele se alimenta não terá fome mais ele satisfaz os anseios da nossa alma. Segunda declaração, João 812 12, ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Este mundo está em trevas, Satanás tem um reino, o reino das trevas. Mas Jesus é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Quem segue a é Jesus, caminha por, um estrado, por uma estrada iluminada, porque ele é a luz. Esse não erra. Aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai, mas quem anda na luz, e a luz é Cristo, esse caminha com segurança rumo à cidade eterna. Terceiro lugar, ele diz em João 10, 9, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Se você quer ir para o céu, só existe uma porta lá, e esta porta é Jesus. Mas em quarto lugar, Jesus disse em João 10,11, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele não é o ladrão que sobe pelo muro para assaltar as ovelhas. Ele é o bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas. Se você é ovelha de Cristo, você tem vida, você tem salvação, você tem provisão, você tem segurança. Porque ele, Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas em quinto lugar, Jesus afirmou em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá eternamente. Passou da morte para a vida. Só Jesus pode fazer esta declaração. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele venceu a morte. Ele matou a morte, ele arrancou a aguilhão da morte, ele inaugurou a imortalidade, ele é a primícia, ele ressuscitou e nós seguiremos o seu caminho e receberemos também um corpo de glória semelhante ao corpo da sua glória. Mas em sexto lugar, Jesus Cristo afirmou, eu sou, lá em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não é uma verdade, dentre tantas, ele é a verdade. Ele não é um dos vários caminhos que levam a Deus, ele é o único caminho. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele não é uma das vidas que você pode abraçar, ele é a vida. Ele é único, ele é singular. Mas finalmente Jesus Cristo disse em João 15, em um sétimo lugar, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Se você é um ramo desta videira, se você está enxertado nesta videira, a seiva da vida, da vida eterna, está correndo por você. Então, eu preciso concordar com o grande pensador irlandês C.S. Lewis. Com respeito a Jesus, você só tem três opções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, então é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. Pois foi ele quem disse, quem me vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Ele realizou as mesmas obras de Deus e ele reivindicou para si os mesmos atributos de Deus. Só me cabe fazer o que Tomé fez, curvar-me aos seus pés e dizer, Senhor meu e Deus meu. A minha oração é que hoje, no mundo plural, num mundo inclusivista, que diz que tem muitos caminhos para Deus, que tem muitos intercessores para você chegar até Deus, eu preciso dizer a você que só Jesus é o caminho, só Jesus é a porta. Só Jesus é o mediador, só Jesus é o Redentor, só Jesus é o Senhor e só por meio dele você pode receber a vida eterna. Eu vou orar com você agora. Onde você está? Ore comigo. Deus, eu te peço que tu abras o entendimento e o coração das pessoas que nos assistem para compreender esta verdade magna do cristianismo, a singularidade do nosso glorioso Redentor oro assim em nome de Jesus, Amém. Pastor. Rodrigo, por favor, esteja comigo aqui, meu irmão. Pastor Hernandes, que coisa maravilhosa a gente poder ter a mensagem do Evangelho tão maravilhosamente apresentada. Afinal de contas, isso é tudo que o nosso coração anseia, né? É verdade. A palavra pastor. de Deus diz que o coração do ser humano, ele anseia pela eternidade. Essa mesma palavra diz que só Jesus é aquele que tem palavras de vida, vida eterna. eterna. Aleluia. Então, aquilo que o nosso coração anseia, só pode ser saciado por essa mensagem. E essa é a nossa missão É a missão da igreja presbiteriana do Brasil Levar o evangelho da graça de Cristo Jesus a todos os cantos Nós temos feito isso por meio das nossas igrejas locais Temos feito isso também por meio dos nossos missionários fora do país Sempre com esse mesmo propósito, com esse mesmo objetivo Se você ainda não conhece uma igreja presbiteriana Procure uma perto de você, no seu bairro na sua cidade, tenho certeza que você vai ser muito bem recebido e que você vai ter ali a oportunidade de ouvir dessa mensagem. Se não tiver uma igreja presbiteriana perto de você, procure uma igreja genuinamente bíblica que traga essa mensagem centrada no Evangelho e você vai ver como isso trará um novo ânimo para a sua trajetória, como isso trará... Esperança ao seu coração, na certeza né, de que existe esse Deus poderoso que está no controle de todas as coisas e que age na nossa direção por meio do seu filho Jesus. Não é verdade, Reverendo É verdade, meu amado. Muito obrigado pela sua palavra tão preciosa. O nosso programa está encerrando. Nosso tempo é tão curtinho. Mas nós desejamos que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Nós retornaremos, se Deus quiser, no próximo sábado, nesta mesma emissora, neste mesmo horário. Então até lá, se Deus quiser. Um grande abraço a todos vocês.